Galera, galerinha, para pra você que não me conhece, você estourou o vídeo, né? Eu sou o Rafael Oliveiras, daqui é a Maitê. E essa é a segunda parte do Gênio Quiz 4. Se você ainda não viu outro Gênio Quiz, tá aqui na descrição, vai lá, assiste aquele, depois você assiste esse. Ou então só é. vê a parte desse também, não vê o outro, né? Você mas o importante é você você, deixa... pode, você é livre, você faz o que quiser da sua vida. É isso aí, pô. <risos> Vamos já pro tipo, jogo, porque esse jogo aqui a gente vai ficar mais umas duas Nossa. horas gravando. Botão oculto azul. Ele já disse que é oculto. Calma, mas por que que. Tem um azul aqui, mas é oculto. É oculto, deve ser aqueles que acendem do nada, tá ligado? Ah, é impossível. E agora? Vai ah, é clicar nesse? Ele não tá oculto, pô. Ah, esse aí é todo mundo sabe. É Oakley. Oakley. Oakley. Qual ah, o Clay. Qual o número dessa questão? Calma, um... é uma das primeiras, pô. Bom, 25 não é, porque a gente começou na 25. 28... Ah, não, não. Essa segunda parte. Eu tô viajando que eu tô achando que começou da primeira. Não, não. Então era 25, 26, 27. Certeza? É. Não tenho certeza, parece que não. Não vi o número da questão de novo. Vai, sua vez. Foi eu que falei 27? Não, eu quero saber, sua vez. Ah. 28, será? Isso aí é, uma das... Ou 29? 20, não, 29 é muito distante. Se não é 27, 25 não é porque foi que a gente começou. 28? Tá... Nossa, é a lógica. Uh! A lógica. Descubra, descubra o falso. falso. Falso o quê? Como é que a gente vai saber? Pô? Falso que? Para em cima deles. Por que que aparece isso? Só tá selecionando? dos é. O que, que é falso? Não sei, pô, Gil. De personalidade falsa? Ou um não é polícia, o outro é? Calma, ah, deve ter algum esquema no uniforme. O cara imprega. desse cara é falso, ó. Que cara estranha. <risos> Ninguém tem a cara assim. Tá olhando é o assim, né? Tá olhando pro Altinho. Olha nele. Ah! Olha só! Eu falei que dá uma cara estranha. Que horas são ali exatamente? Aproximadamente. É Aproximadamente. aqui, pô. Pô, aí é quase meio-dia, mano. Quase meio-dia. Calma, Caio. O sol não tá em cima. Então, meio-dia em cima. Passou um pouquinho, ó. Então, ali, Como será pum, que tá vindo? Pum, é, umas duas horas mesmo. Uh! Tinha um gênio. A gente pode viver na selva tranquilo. de boa. Ele está... encolherizado. Metediço. O que que é metediço? Jubiloso. É meter... Enfastiado. Esse cara inventou uns, uns bagulhos. É, como é que a gente vai aí saber? Aí colocou aí. Ele inventou uns bagulhos. Calma. metecido, Encolerizado. Jubiloso. Enfastiado. Ah, eu ia aí ou metediço ou enfastiado. Você acha Ele... que é uma dessas duas? Eu não concordo é, com que... você. Quê? Porque eu acho que nenhuma das duas faz sentido nenhum com essa cara. Metediço. Oh, metediço. Ah, tô metediço di... da vida. Mas não é, não deve ser. Encolerizado da vida. Tá com cólera no olho? cólera <risos> do dragão? Ah, vai nessa, então. Que jubiloso que eu sou. <risos> Qual você acha que faz? Jubiloso ali? é muito bonzinho. É, é, eu não acho faz. que eu tô muito encolerizado. Por isso você que eu tá Tá encolerizado, assim. tá com cólera. Vai. Uuuuh, oh, é tô, cólera. Eu sou bom de... Eu, do que eu, <risos> eu não sei, que dia começa o verão? 21 de dezembro, eu só sei. Esse maluco aqui, é, uh! ele é bom de estações do ano. Qual o diamante real? Nenhum deles eu tô desenho. Vê se não tem nenhum escrito aí. Opa, esse brilhou, brilhou hein? hein? Esse é o de cima. Não vai repetir? Ah, esse. Olha a questão pulada nessa mesma versão. Te pulou alguma? Não pulou, opa. Parece que foi pulada alguma e a gente nem percebeu. Ah, então eu vou na, na 21 ou na 17. 21, então vai 21. Eu nem fico brava mais, eu nem fico hum. brava mais, já tô aqui, a vida é feita de ganhar e perder. Essa vez eu tive que começar do começo e eu fiquei de olho, foi a 29 que pulou. Qual diferente, ah, já é esse, todos são diferentes. Qual é isso, clica, só clica. É Relacione. São Paulo, Morumbi. Ah não, primeiro o Grêmio. Corinthians não tem estádio, Agora tem, né? Na época não tinha. É, Corinthians sem estádio. Corinthians não é sem nada. Acabei de falar que eu sem nada, não, você não, clica não, no Olímpico. Não, cliquei, não cliquei. Cliquei sim, mas eu não Clicou foi isso. sim! Eu achei que tinha bugado, porque eu cliquei em um, aí eu não tinha entendido, que era só pra correlacionar. Relacione, vamos lá. Vai, do Grêmio é o Olímpico, então. Isso. Corinthians não tinha estádio na isso. época. São Paulo, mano. Uh, escreva, escreva meu nome no quadrado. Você quer pra escrever meu nome ou é para escrever André? É o dele? Senão seria escreva seu nome. Então é o dele, André. Ué, seu nome começa com A, então também não é seu nome. Não, não, vai escrever seu nome. Ah, gênia, gênia, gênia. Eu gênia. acho que é isso, ah, né? Gênia. Ah, não vai ter que clicar. S. Não é seu nome também. É meu nome. Ai, meu Deus. Será que tem conv... Ah. Aqui? Aquilo não tem um quadrado. Não é um quadrado. Engraçadinho, jogo, hein, André, não engraçadinho Dá vontade, vontade de socar a tela Ai meu Deus Dá vontade de socar a tela, 1, 2, 4, 7, 1 Ah, um. não, até mais 1, né? 2, um, pin, 4 Não, não é do pin, eu achei que era <risos> Calma Não, por que que seria? Do 16 pulou pro 20, ó, do 1 um pulou pro 2 Que pulou pro 4 Ali, menos 1, um. então é sempre menos 1? Um? Dezesse... Não, nada a ver então tem que chutar. Pura, eu né? vou de 28. Por quê? É muito próximo, 16... Porque do 16 para 22 tem 6 de diferença, e do 22 para 28 também, 4. Tu acha que é 28? Ah, eu 28. acho. Ai, eu só Jesus sabe. Cristo, esse, é esse jogo não acaba nunca! Foi a lógica é. do 8? Ah, eu achei que ia, ia aumentando. Ah, mas vai aumentando. Eu falei 6, talvez seja 7. Então, se eu for 28, talvez seja 29. Aumenta de 1 hum. um em 1? Um? 1 um mais 1, um Não. Dois? Não, então, tipo, aqui foi 1 um a mais. Hum. Aí aqui já foram 2 a mais. Hum. Aí aqui foram 3 a mais. Aí quatro, aí cinco, aí seis, seis ah, oito, agora é sete, que Pior que tá, não fica, tiririca. tiririca. Qual que era o número dele? Do... Do... acho que era tudo dois. Eu não lembro, tudo, tudo dois? tudo dois, dois. quatro vezes. Se não for, vai começar do dois, começo. 2, 2, 2, pô. Falta um número, rapaz. Não, vai sair dá enter. Olha lá, olha lá. Como é que tu lembrava isso? Não sei, pô. Cara, cultura Coisa... inútil. Cada... Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar na Terra? Oito minutos, na hora, para, né? 8 na hora, minutos? Não é na hora, não é na hora. Não é na hora. 8 minutos? Na 41? Não sei. Era, era, era, meu uh, Deus, era, meu Deus. Era, eu chutei quando eu, é eu cliquei. Você tá é louco? Onde estava a questão 81 dessa mesma versão? 81? Onde estava a questão 81 desta mesma versão? Como assim 81? Então, 81. Clica nela aí, no 81. Se ele gira, mostra outra coisa... Nem no 42 tem nada? Nada. Depois da 80 é o que faria mais sentido, mas não vai ser. Vai ser, não faz isso não, faz não. Não vai ser. Por que antes da 42? Por que entre oh, a... Eu, deixa, eu, deixa eu fazer a minha... Entre... vai. Entre deixa 20... eu fazer a minha versão de, de conexões mentais. Ah, porque se é nessa versão, ele tá afirmando que teve essa questão nesta versão. Então, ou é antes da 42... Então, a gente tá na 42, tem que ser antes da 42. É, mas foi muito específico e foi entre... Mas se for entre a 20 e a 22... A gente nem 22, percebeu, a gente nunca olha pro número da questão. Se for entre a 20 e a 22, é antes da 42. Também. E aí? Você eu não sei, é falho, antes, André, da, você antes, antes da 42 é muito amplo. Acho que é entre a 20 e a 22. Mas a, gente é tá antes querendo, da, a gente tá criando numa lógica que não existe. É, toda mas é toda sorte. É, mas é antes da, da, da 42 você também. Tô tá dando sorte hoje, eu vou na sua. Ai, ah, não faz sentido, pô! Sorte hoje. Todas são antes, tá? Clame também, não fez, né? não faz sentido. Você é falho, André, você é falho. Por favor, não clique nos banners do site se não tiver interesse. Não clicarei, clicarei. Então, é que clicarei, você tá gerando dinheiro pra ele, então é bom. Mas, se você não clicar, se você não tiver interesse, acho que o certo é não clicar, né? É, eu vou clicar. Não, o certo é não clicar, porque você clicaria se não tem interesse. Clique aí, eu cliquei não tinha interesse. Você caiu. Então, você clicou. <risos> não, eu clico aí, É o correto, pô. Vai. Olha Acho essa. o retângulo diferente. Ah, Ai, é daquele de verdinho. passar o, o mouse. Ah, Vai ser é pelo meio aí, é muito fácil. Hum, não sai no zigue-zague. Opa. Ei. Bote os pingos, pingos nos, nos is. is. Cuidado, ah, tá. hein. Isso tá errado. os Tá, esse aqui não dá. Cara, é, ah, era isso. só o último que precisava. Quase certeza que você vai falhar. Ah, R, roxo. Ah, azul, P, preto, mas não, calma, né? Calma. Eu iria de hum. roxo no R, hum. de azul no A e de preto no P. É, mas porque o... Porque é o mais... Não, calma, porque é o mais óbvio. Mas ele fala que ele tem quase certeza de que eu vou falhar. É porque eu, eu já iria no R e no vermelho de red, red... Ah, porque tá escrito em inglês! E então tu foi no quê? Ah. O roxo era o quê? Ah, pelo roxo não, é, é inglês. É, é isso aí. Então vai no então red... Red... E Calma, calma, o P. Não, não, tem tá que ir na ordem. É porque ela é um azul água, né? Coloca, ah. coloca azul. Não. Não ah, era, meu Deus! Ah, tu sabia. Não sabia é. que é purple. Preto é purple. Então. Ah, mas pode ser o outro! Vamos lá, vai no Ué, último, vamos pô. vamos lá. Red, Aquamarine ah, e é purple. purple. Só que não é aquele purple, é esse. Ah, é pink! pink. Ai, que idiota, nem pensei que era rosa aquilo. Eu pensei que era um roxo mais claro. Homem mais rico do mundo, Bill Gates. Qual o mais rico do mundo? Zidane. Quem é o Warren Buffet? Não, não, não. Ainda não. mais em 2010. Não. Eu pesquisei aqui, homem mais rico do mundo em 2010. Carlos Slim. Não tem nenhum Carlos Slim aí. Ah, não acredito. 53,5 bilhões. repito. Mas tudo bem, era em 2010 isso. Desculpa Zidane aí. não vai ser. Vai. Ah, mano, você já falou do Newton, eu vou de Newton. Por quê? Então vai, pô. Tem que chutar. Tá. Zidane é? ou é o aí, vamos ver quem é o Waterburf. Vamos ver quem é esse cara aí. Tamo nessa, porque, porque eu não aguento você, mais não tem isso com, aqui. Ué. Não vamos então... ver exatamente as respostas, né? Quem meu... é o cara? Diretor executivo. Um cara de rico, mano. Não sei se você. É... Ah, vai dele, porque o Zidane não vai ser tão rico assim. então. Era ele? Ufa, quantas faltam pra acabar? Acho que faltam duas, hein? A gente teve que pausar aqui pra trocar o cartão de memória, porque a gente já tá mais de duas horas já jogando. Já acabou a nossa luzinha de cima, você deve ter percebido é, também, tá, né? tá. A luz de cima é a bateria já acabou. Faz já tá muito tempo. Já... De... <risos> Ainda bem que a câmera é ligada na tomada, senão já tinha acabado a bateria também. É assim. Vamos lá, ó. Se essa é a 48, não faltam duas. Eu acho que vai faltar três, porque 48, 49 e 50. Eu vou na tua, que eu já porque tô cansado. Que Porque falta essa já. também, né? Ufa, vou... uh! maluco. 2 isso. elevado a 20. Como tu sabe o que é isso? Ixi, 2 elevado a 20? 1 um milhão cara, e... é... Mágica, meu Deus. Ah, vai de 1 um milhão, porra. É o maior número. Não, mas também 5,1. Uh, não sei, não sei. Eu não quero voltar. Não sei, eu não quero voltar. Não tenho essa ideia. Ah, que jogo do caceta. Ei, ei. Vamos tirar para o ímpar. Se sair para, a gente vai na 1 ah, um milhão. Ah, não é para o ímpar, não. não Assume seus vagões aí. Então, para o ímpar. Se sair para, a gente vai na 1 um milhão. 3, 2, 1... Seis. Seis é par. Seis é par. Até onde eu nasci, seis é par. Vai ter que ir nessa, vai ter que ir nessa, meu Deus. Vamos, vamos. Vamos jogar aqui, <risos> já. Você não quer ver? Eu não quero também. Eu vou clicar sem olhar, hein? Ai, meu Deus, meu Deus. Ah, não Ah, acredito. não, não, A questão é a seguinte... Ah, é a última, meu Deus. É um Deus. jogo labirinto, meu qual não céu. pode sair da estradinha. Então, ao clicar no botão de continuar, cuidado com os movimentos. Vixe, eu não posso fazer isso. Uh! Tira a caneta daí, tira a caneta daí. Nossa, sim. calma. Putz, eu acho que é de fase, Maite. Como é que você vai passar no fininho lá? Olha lá, é tá quase que ele Maite. Fininho, fininho, fininho. É melhor. Você é melhor fica me coisando, é para! Mano. Eu ia perguntar se a melhor de Não é possível, meu Deus. Vai chegar a pizza. Fala um pouquinho mais longe do meu ouvido eu preciso Ai, me concentrar vamos. aqui, viu? Eu não vai nem encostar, vou ficar de longe aqui, ó. Ah, não, não, não, não, não, não, não. Embaixo. Eu não posso ficar aqui. Oh. Ai, caralho. Quase, Ó, quase que eu brilhante já. já. É a pontinha que importa. O resto não tem problema. Só a pontinha? <risos> Vamos arregar, velho. Arreguei já. Mas, é. já, Faltou a última, então falta a última de tipo, E é isso aí A gente teve que parar, não tem como A gente e vai pular pro próximo legal, e dane, não, dane. É, não dá, a gente tá muito estressado, a gente precisa comer Nossa, A gente não, não tá aguenta mais a gente, tá, a gente começou a fazer esse vídeo, acho que seis e pouco São oito e cinquenta e um Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like Muito obrigado por assistir não, até aqui Eu acho que isso aqui vale muito like Pelo não, tem amor que de que valer, Deus, hein É, mas tem a galera que vai falar, vocês não terminaram, então não vou dar like Tá certo também, a gente não terminou Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí se você gostou do vídeo Até o próximo Tchau!